Pronto para configurar os elementos mais importantes do OBS Studio? Sim, vamos trabalhar com as fontes, tá? Aqui é o professor Rodrigo falando do Matemática Pop e acompanhe na sequência. Vamos então, mão na massa, preparar a nossa aula, configurando... O OBS Nós vamos trabalhar agora no que é o mais importante desse software, que é aqui no recurso fontes, certo? Nós temos fontes e cenas uh, Ao abrir pela primeira vez, vocês vão ter uma única cena, tá? E nós vamos configurar uma cena apenas, mas é o suficiente para a gente fazer a gravação. Depois, no outro momento, eu mostro como adicionar outras cenas e criar transições entre elas, mas o suficiente é colocar todos os recursos que nós vamos precisar para captura no início o OBS está assim a janela está preta a cena inicial eu vou trabalhar com esse nomezinho aqui, cena e vou adicionar fontes para essa cena o que, que são as fontes? fontes são as entradas de mídia tá? uma fonte pode ser a tela do meu computador outra fonte pode ser o áudio do microfone e outra fonte pode ser a câmera, a webcam do meu notebook Vamos por partes, uh, primeiro de tudo eu vou aqui em mais e adicionar, veja que tem muitas possibilidades, desde a apresentação de slides, captura de janela, cena, enfim, dispositivo de captura de áudio, eu vou neste momento em dispositivo de captura de vídeo, lembrando que alguns deles podem mudar de acordo com cada Recurso que vocês estiverem usando cada computador pode ter mais ou menos. Não existe nenhum ainda, eu vou criar um novo, vou escrever aqui Webcam. Posso deixar o mesmo nome? Posso, dou um OK, confirmo. Veja que eu já apareci aqui na tela. Clicando aqui, como eu tenho um único recurso de entrada de, de vídeo, então ele só ele vai estar aqui. Eu gosto de fazer uma mudança aqui no meu, talvez nos vocês pode ser diferente, depende do, para não ficar devagar, às vezes recurso parece uh, captura devagar. Eu gosto de mudar para esse Y12 emul Emulated aqui, tá? Ele melhora a captura, ele fica mais real, funciona de forma. Aí no mais, se vocês quiserem mudar alguma coisa, questão do brilho, fazer um ajuste aqui tranquilo, tá, e a, a, a, pra, de cada um, fique à vontade de mexer nesses controles que aparecerem, lembrando que cada hardware pode alterar algumas, mudar algumas, algumas questões, aqui só em resolução, ó. Eu vou deixar 1280x720 que é a melhor resolução, pode deixar um pouco menos, se for usar ela pequenininha, se for usar na tela toda eu recomendo esse 1280x720, a minha câmera não é Full HD então por isso é limitada a isso, se for um pouco maior pode deixar mais também Vou dar o ok e ela aparece aqui ó, tá? Se eu quiser usar ela em tela inteira Basta ampliar Deixar aqui na tela toda Veja que eu já tenho uma estrutura de captura de, de aula uh, Filmando a minha pessoa tá? Se quiser colocar no cantinho Vamos pensar assim, ah, não, mas eu quero ficar no cantinho da tela, como eu estava usando nos vídeos que eu preparei para vocês. Então, vou lá para o cantinho, e... Ah, mas eu não quero retangular, tem um recurso interessante que eu uso muito, que é o Alt, e clica aqui no quadradinho, eu posso recortar alguns elementos, aí eu fico melhor assim. Ó. Certo? Estou quadradinho lá no canto. Bom, mais uma aula, eu não quero usar apenas a minha pessoa eu vou usar algum outro recurso eu quero capturar, por exemplo uh, eu tenho uma apresentação de slide, alguma coisa, eu quero colocar alguma coisa aqui no fundo ou uma imagem bom, antes de tudo eu acho que eu vou voltar aqui para a fonte, eu vou adicionar uma nova fonte então eu vou colocar imagem, para vocês verem, eu vou tentar reconstituir, vou colocar aqui fundo reconstituir a minha a minha estrutura que eu utilizo vou dar um ok e aqui eu vou procurar no meu computador uma imagem Eu quero colocar uma imagem para reproduzir Background, PNG Aqui, uma moldura, quadro branco hum, ok Tá, vou dar um ok Fechou, veja que ela tem uma resolução maior do que Vou colocar aqui Pronto, fiquei escondido Eu tenho essa, eu mudo a ordem posso jogar um para cima do outro Agora vou colocar no cantinho Mais ou menos como eu estava usando Veja só Ficou melhor assim né? Veja que essa minha estrutura aqui Eu tô com esse quadro verde Eu posso usar no OBS o recurso chamado Chroma Key tanto com o verde como o azul que é muito comum no cinema a gente vê né Ou mesmo colocar um fundo verde eu, e com esse fundo verde eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro tá mas não vou entrar em pormenores nesse sentido ah mas eu quero agora mas eu quero aqui colocar o meu PowerPoint tá então vamos nova fonte e vou selecionar eu não tenho nada aberto agora eu vou abrir se eu encontro uma apresentação aqui está abrindo no meu navegador, inclusive pelo Google apresentação eu vou deixar só tá abriu é pelo navegador tá então ele está aberto vamos voltar lá no OBS, é sempre importante eu abrir antes, aquilo que eu vou usar como apresentação, abrir antes então eu vou adicionar mais uma fonte e essa fonte vai ser uma janela assim, se eu selecionar captura de tela, ele vai capturar a minha tela inteira do computador da forma mais prática só que eu não consigo colocar outros elementos gráficos eu gosto de usar muito a captura de janela, porque aí, o que acontece? Vamos lá. Apresentação, vou chamar ela. Ok. Vejo que ele já começou a capturar. Aparece aqui tudo que está aberto no meu computador, tá? Tudo que está aberto. Tenho o programa que eu estou usando para gravar o OBS. Eu não posso usar o próprio OBS para gravar o OBS, então eu estou utilizando um outro software para fazer essa gravação dessa videoaula e está aqui, aula 8, nuvem é uma aula que eu tinha preparado lá ah, eu tenho o próprio eu vou selecionar ela aqui, vejo que apareceu já na minha janelinha Isso. ele está com as cores engraçadas aqui trocadas eu tenho essa opção trocar vermelho com azul às vezes se acontecer esse problema você seleciona olha, ficou as cores normal posso cortar essa janela mas eu gosto de cortar lá na hora tá? vou dar o ok e está aqui a minha apresentação hum, tá ok mas eu não quero essa parte lá em cima talvez, então eu vou aqui ele está, vou dar um alt tab ele está ocupando a minha tela inteira deixa eu ver se eu for no modo apresentação aí ah, ele está no modo apresentação vou voltar lá como é que está capturando acho que eu vou ter que trocar pode vir aqui em Nessa ferramenta, clicando com o botão direito, propriedades, eu, eu volto para lá, ah não, estou mexendo no lugar errado É a apresentação, aqui, okay. propriedades, deixa eu ver se apareceu, ah, apareceu a minha apresentação de tela inteira ó. Tá, vou dar ok, agora vai aparecer a minha apresentação de tela inteira Posso redimensionar aqui Porém o seguinte, ele não está bem no mesmo formato Apertem no Alt, ó, o mesmo, mesmo recurso que eu usei com a câmera, eu posso recortar, isso não vai ser exibido aqui, ó, Alt, Alt, Alt, o que não interessa, eu cortei, posso redimensionar? Nesse caso, esse meu tablet que eu estou usando aqui, ele não é o mais adequado, o formato dele para isso, né, vamos deixar assim. Se eu quero... para tentar encaixá-lo aqui se for do meu interesse eu posso apertar no shift e puxar para trás só que aqui eu deformo a apresentação lembrando, tá? eu não estou usando o recurso do chroma key, tá? eu coloquei por cima da apresentação com o chroma key eu faço ele desaparecer, eu jogo para trás ele fica muito melhor mas eu não vou entrar nesse pormenor, nesse vídeo para não ficar muito extenso praticamente já está pronta a minha apresentação para gravar assim como está eu vou minimizar aqui. Onde está a minha janela da apresentação? Ah, está aqui embaixo. Ó. Então eu posso. Tem muita gente que trabalha com dois monitores e é bem interessante isso. Para a gente ter um monitor auxiliar, conseguir usar. Vou deixar o OBS numa, no monitor para poder controlar a gravação. E a apresentação para aula no monitor principal é bem legal, é bem excelente. Mas eu não utilizo porque eu não tenho e ainda assim eu consigo me virar mas, enfim eu vou, posso, a partir deste momento eu posso clicar aqui em iniciar gravação iniciar gravação vou clicar aqui, ó, iniciar gravação ele já está gravando e aparece lá em cima vou minimizar e vou dar minha aula normal avanço os slides aqui que é computação em nuvem faço todas as observações, os comentários, posso usar o mouse uh, usar os recursos, do... se você está usando um powerpoint, você pode usar a caneta, grifar eu particularmente tenho uma mesa digitalizadora eu consigo então inclusive escrever na tela, é bem legal tá? depois que eu fiz todo o processo de gravação, quero encerrar meu vídeo parar a gravação eu uso atalhos do teclado que eu posso configurar, mas também é um a mais, que eu vou mostrar no outro, posso mostrar no outro momento e pronto, está encerrada a gravação no momento que eu venho aqui, parar a gravação voltar lá no OBS, aqui cliquei em parar a gravação lá na pasta que eu escolhi, vai estar o meu arquivinho nem sei se eu, eu mudei pasta aqui eu vou abrir para vocês aqui já está aqui o meu vídeo prontinho para ser compartilhado se não tivesse edição eu vou abrir rapidamente aqui Ó. Tá, esta aqui você não vão estar ouvindo porque eu estou com o um fone de ouvido Ó, exatamente aquilo que eu gravei bonitinho depois fecha certo? o que eu mostrei aqui é bem o básico do básico mas tudo está aqui nos recursos, nas fontes que a gente pode adicionar agora eu posso fazer fontes diferentes, eu posso ter uma, uh, uh, cenas com fontes diferentes então essa cena eu tenho essas fontes, eu posso ter uma outra cena que eu apareço inteiro no monitor aqui outra que aparece apenas a apresentação sem a minha câmera enfim, as possibilidades são muitas no próximo vídeo eu vou mostrar um pouco mais desses recursos e as transições entre uma e outra que é o que eu utilizo nos meus vídeos Tá bom? Ficamos para a próxima e até mais!